Vamos dar uma olhada no 3DS hoje. Bom, o que nós vamos fazer aqui? Vamos criar uma cena certo? e uma câmera, onde nós vamos ver a cena. O tamanho da tela opa. Aqui dirigido pela altura, proximidade, beleza. Então a gente precisa renderizar isso, né? Só isso aqui não não faz nada. Render então, só ele Vamos setar o tamanho dele Vai ser também o tamanho da tela Beleza Feito isto A gente precisa colocar alguma coisa aí Antes de mais nada, vamos colocar ele na tela mesmo. Vamos pegar o Altpad em cima. A Pink Child. Ele tem um Tom Element. O canvas ali. Boa, vamos ver se tem um canvas aqui já. Tem um canvas aqui já. Deixa tirar isso aqui. Não tem canvas. Coloca. Tem canvas. Beleza. do é o tamanho dos lados, né? Beleza. E aí as laterais, ele material e a cor. Acho que, acho vou colocar a cor dele zero, aquele cara que quer, vamos ver FF. FF. B. F. F. Um. zero, esse cara aqui, d amarelinho, a gente pode trocar, tem criar um cubo Beleza, temos um cubo, mas ele não está na tela. Não está na cena ainda, né? Na tela ainda não vai entrar. Beleza. Posição da câmera: 1 você, a 5. Beleza, aqui não vai acontecer nada. Agora, Ender câmera. Agora nós temos um cubo na tela. Agora sim. Um cubo parado, né? Tem que se explicar aqui e arrastar e não acontece nada. Mas nós podemos animar ele, né? fazer alguma coisa para ele se mexer. Então vamos fazer alguma coisa para ele se mexer limite e vamos fazer Rotation x y também render render de novo câmera vai acontecer <coughs> Ele vai mudar um pouquinho de posição Mas não é suficiente Porque então, a gente tem que executar isso aqui não? Request Animation Frame Animate Agora sim ele vai executar Várias vezes e vai começar a tirar, Bacana Mas ainda a gente, nós não temos o controle Dele Para termos o controle dele A gente pega um carinha chamado Orbit Control Vamos Agora ele está girando. E nós temos o um controle. Vamos mudar a cor aqui. Vou colocar branco. Meio. DTF. Um cubo. tirando na tela o é, não é muito fácil entender os conceitos mas é simples de construir quando você começa a entender eu não entendo ainda perfeitamente estou aprendendo a entender mas quando você começa a entender, você vê que não é difícil fazer coisas muito legais com ele. Né? É isso aí. Valeu.